A sala de aula está diferente, e a forma de ensinar também. No lugar do caderno, lápis e caneta, milho, arroz, soja e pastagens. Essa forma incomum de aprender faz parte do projeto Conhecendo o Mundo Agro do Campo à Mesa, uma iniciativa da UFSM coordenada pelo professor Enio Marquezão, que já atendeu cerca de oito instituições de ensino. O projeto foi criado em 2018 e nessa edição deve receber pelo menos três escolas de Santa Maria. A ideia aqui é desmistificar o agro para os alunos através de atividades de integração, convidando essa agorizada a pôr a mão na massa e ter os primeiros contatos com o meio rural. Essa é uma ideia que a gente surgiu da necessidade de a gente oferecer mais uma alternativa para essa agorizadinha no seu processo de construção. Né? Uh, para eles identificarem como é que é o caminho dos alimentos e o título do projeto é Do Campo à Mesa. Então a gente apresenta de uma forma bem simples, né? Desde a semente, a planta pequena, a planta adulta, o produto já pronto para colher. No mês de março, ocorreu um novo encontro na área de várzea da UFSM. Em apenas uma tarde, os alunos aprenderam sobre a produção de cada alimento até chegar à mesa e o processo de descasque do arroz. Então aqui eu vou só dar uma passadinha, descascar esse arroz aqui, tá? É, Para ver como é que ele sairia, um arroz integral. É só retirar a casca aqui, tá? Os alunos também conheceram o processo de produção da soja e do milho e da utilização de defensivos agrícolas no plantio. E se você pensa que no agro a tecnologia e o campo não andam lado a lado, se enganou. Olha aí a turma vidrada no trator automático. O veículo funciona até sem operador. A visita encerrou em meio ao plantio de arroz e soja. Daqui saem lições valiosas que podem ser aplicadas dentro e fora da sala de aula eles passam, acredito que né, com essa experiência passa a significar, ou seja, fazer sentido é, aquele conteúdo que muitas vezes eles só têm acesso pelo livro, é, fotos, e aí de repente eles começam a visualizar e entendem, olha, conheço a planta do milho, eu conheço a planta da soja, sei que esses produtos são beneficiados e que eles são consumidos no dia a dia, então aproximá-los né, da universidade, ter oportunidade de conversar com profissionais, né, de se espelhar e conhecer é, é, tecnologias novas dentro da agricultura é muito muito bom para nós, com certeza, e para eles principalmente. E quando a pergunta é o que a turma mais gostou, as respostas são diversas. Eu gostei, ele nos ensinou da plantação ali, ele nos mostrou como é que funciona, os tipos que tem umas que funciona melhor, como é que é a palavra, a... a doença, ele nos mostrou como é que funciona, ele nos ensinou algumas palavras também. Além de aprender novas coisas, a gente sabe de onde vem a comida, a gente dá valor, né, para não desperdiçar. Pode ser que eu faça um curso, né? aí eu posso aprender essas coisas. Eu, eu nunca tinha visto vindo aqui, eu não lido tipo não tem ninguém conhecido que faça essas coisas e foi bom para mim saber o quanto é importante também, né?